disso, cara, porque pra mim, putz, o meu trabalho, ele envolve muito credibilidade, então eu não, não posso eu... vacilar é, é por isso, eu Realizei, vou... porra, oito vezes, Eu acho que com cara... três eu tinha tirado. Não, realizar, <risos> chama realizar, é ir lá e eu efetuar. Tava, se sou eu, Ó, tinha enfiado pelo um menos tom, um mano. milhão, pelo menos um milhão, pelo menos eu, o, o, o resto é brincadeira, né bola? Entendeu é, cara. ou não? Para caralho. Pelo cara. menos um Porra. milhão que eu coloquei. Você mas realiza... chegou a oito, oh, eu, eu, eu tenho oito. Eu tirei, fiquei com o sete. Mas pelo Exato. menos um milhão que eu investi, eu, já eu guardei botei outra volta, coisa. Pelo é, menos assim. o que eu realizei. O que eu é, mas é que ele pensa diferente. Não, né, não é isso cara. não. É que ele tem que prestar conta lá... É público, não, né? Olha só, é, tem um pouco disso, né? mas tem outra coisa também. É muito fácil... Desculpa, não é muito fácil, mas é mais fácil você comprar uma ação do que descobrir o time certo de vender uma ação. Uhum. Por quê? O que vai te deixar rico na Bolsa é o que a maioria das pessoas não fazem, que é o seguinte. As pessoas geralmente elas estopam muito rápido, seja, elas saem muito rápido quando estão ganhando. É. E quando perdem, elas administram o prejuízo e deixam por muito tempo. Então você ganha 10% e perde 50%. O que te enriquece é deixar a sua ação multiplicar cara, 10 vezes, 100 vezes. É, são coisas exponenciais de fato. Então é muito difícil você segurar uma ação Você que não dobrou. teve humildade, você achou que 8 é a 36? Ou não tem paciência. Você não. achou, né, que ia 36, então. Não, eu gostaria <risos> que fosse. Mas, nesse caso, foi o que eu te falei, cara. Eu... 8 milhões é nada, é dinheiro de pinga. Vai para 36 Caralho, milhões. Que entendeu? Ele, achou é que... isso, Ele achou igual a roletinha que você bota, sabe a roleta? Duas já, Só escolhe a foi... fichinha na 14. Okay, bravo, fica tranquilo. Não, fichinha na 14. Só aí foram, já foram duas. Vai multiplicar por 36. Dependendo do modelo, aí já foram duas. Não, mas nesse caso, já. cara, assim, eu sempre acreditei na empresa, mas eu é, achei que o preço tinha subido rápido demais. Então eu queria vender. Mas eu falei: se eu vender, e do jeito que subiu rápido, se isso aqui cair, isso aqui vai pegar mal. Você ficou acabei... com medo das críticas. Não é bola é te acusar de, de que ele que manipulou é, o mercado. Sim, sim, sim, sim, que eu estou falando. Porque eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque como eu publicamente, Perfeito. cara, entendeu? Eu tenho que tomar algumas, alguns cuidados. Não posso sair vendendo e depois falar, vendi e tal. Tem algumas coisas, entendeu? Então, para não correr esse risco. Por exemplo, como você é, foi é o preço de manter o branding, entendeu? É igual. Foi o, o preço do branding. É, é igual o Elon é. Musk. O Elon Musk também. Não, tá... é dife... eu, eu o contrário do Elon Musk. Não, não, não, não. não mas é. o Elon Musk, ele fez alguma coisa, ele mexeu no mercado cripto e também manipulou o mercado cripto. Por, por ele ser o Elon Musk, o cara mais rico do mundo. Ele começou a zoar acho que hum. algumas criptomoedas tipo então, então... que não valiam exatamente, absolutamente nada bola. Uhum, uhum. e aí ele falou assim, ah galera tipo ele fez uma meme, eu comprei a tal a Baby Doge, meu irmão o negócio vai lá pra cima explodiu, né? é. por, por causa de uma meme então é isso que ele tá falando se ele, de repente ele, Não, como ele entendi, é um cara muito popular e tem muito acesso, alguma coisa que ele vinha realizar, porra me Sim. dei muito bem, isso pode acarretar no, despencar a própria empresa isso é, exatamente, então cara tem que tomar cuidado, e, e por outro lado também, né, assim é, eu acredito que o que vai te enriquecer é pensar a longo prazo. E, e eu quero mostrar isso para as pessoas também. Né? Ficar pulando de galho em galho, cara, é loucura. Pressa, né? Aquela coisa Pô, de. A Amazon, ela caiu, acho que foram 92% Caralho. em um determinado momento, antes de ela subir tudo que ela subiu, entendeu? Então, é, o, o mercado ele é muito emocionado. O problema momento... é acertar a Amazon, a próxima Amazon, né, papai? Exato. Tem 500 mil. E aí, qual vamos? Convexidade <risos> e diversificação. Entendeu? Se você tiver várias opções de é, ir na Amazon espalhar, é um, né? É. É. Agora sim, cara, é muito louco isso. Porque, é, eu preciso, inclusive, tomar um certo cuidado. Porque lembra do Covid? Quando começou, o que aconteceu com a Bolsa? Uhum. Né? A Bolsa tinha subido muito antes. E aí a Bolsa caiu no Covid quase 50% em dois meses. Nesse momento, cara... Quando tava lá embaixo a bolsa, eu tava falando. Esse é o momento de comprar. Sim. Né? Assim, esse é o... Na verdade, eu tava dizendo o seguinte, né? É, no momento de queda é o momento que você compra mais grana, né? Você quer um cafezinho? Obrigado, cara. Não? Valeu, eu tô. Quer? Tá de boa? Não, tô um jejumzinho aqui. <risos> jejum de café. Um... É, cara. Tem um chá, não? Tem chá? Tem chá Se gelado.